Atenção. Lançamento foi. Boa! boa! Tem mais de 7. Quem? Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Acabou a descida, acabou a descida aqui, acabou a descida. Deu certo. O desafio agora é preencher a cartelinha com bolinhas de tênis. Agora que eu quero ver, bolinha de ping-pong, tá? Vai vem, vai vem, vai vem, vai vem, lá vem. Lá vem a bolinha, vem, lá vem, lá vem, lá vem Pedro Segura, Pedro, segura, segura, segura pode segurar, segura, coloquei umas bolsinhas. Vai Jennifer, vai mandando Manda mais uma! Manda Agora Boa! Boa. Vai mandando, Jennifer. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Vai vem, Pedro, lá vem, Pedro. Boa. Aí, aí arruma, Erika, coloca quando tá vazio, tá vazio. Opa, o que caiu, tem que voltar lá. Boa, mais duas. Cinco bolinhas, cinco bolinhas. Manda cinco, manda cinco, manda cinco. Ó a bolinha, bolinha, bolinha. bolinha. Luí, ó a bolinha, Luí. Ana, arruma tu, Ana. Boa. Boa, agora tá... Opa, escapou só uma. Boa. Capricha, uh, lá, lá, lá. capricha tá engat... Isso Aí, boa Vai lá, Luiz Cinco bolinhas, Luiz Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tira a mão Boa, boa, Erika A Erika tá no capricho aqui, ó Olha é, é, é. lá, vai encaixando Coloca onde não tem bolinha Onde não tem, onde não tem, onde não tem Opa, onde não tem Cinco bolinhas pra Camila. Diminuiu a velocidade. Opa. Boa, Érica. Olha, pessoal, como é que tá ficando. Ó, só falta uma. Ó. Ó, ó, tá vendo? Só falta umazinha ali só, tá? Aê! Desafio completo. Muito bom. Vai, Natália. Vamos pra casa agora, vamos pra casa, Vou pra casa.